Vote Sabino 13, o candidato do Lula. E neste sábado, a partir das duas horas da tarde, Ribeirão vai de novo às ruas para fazer a carreata do Sabino, com Sabino Prefeito e os vereadores da coligação por uma Ribeirão mais saudável. Saída da Praça Chico Mendes no Parque Ribeirão e encerramento na Praça José Mortari, na Vila Tibério. Venha participar com os candidatos do partido do presidente